A Lei 13.840, de 5 de junho de 2019, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e para tratar do financiamento das políticas sobre drogas, alterou tanto a LDB, a Lei 9.394, de 1996, quanto o ECA, a Lei 8069, de 1990. Neste vídeo eu vou apresentar um pouco sobre essa política sobre drogas e apresentar as alterações, tanto na LDB quanto no ECA. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que acompanha as minhas duas séries de LDB e ECA, estou apresentando as alterações de junho de 2019. Os links para as séries completas estão nas descrições do vídeo. Se você está chegando agora ao canal, seja muito bem-vindo e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma atualização, tanto do ECA quanto da LDB. Muito bem, vamos aos fatos. A Lei 13.840, de 5 de junho de 2019, apresenta a composição do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e sobre a formulação das políticas sobre drogas. Ela modifica diversas leis, por isso eu vou deixar também o link aqui nas descrições caso você queira ver a lei na íntegra. No decorrer da legislação, ela apresenta os objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas. No decorrer do artigo 8D, ela vai focar muito na participação da sociedade nas ações do poder público para o combate e a prevenção ao consumo de drogas. Também promove projetos interdisciplinares, diferentes ações, promove o acesso a serviços públicos aos usuários ou dependentes de drogas e a articulação da saúde, assistência social e justiça no enfrentamento ao abuso de drogas, além de promover estudos e a avaliação dos resultados das políticas sobre drogas. Pois bem, no que se refere à escola, temos o seguinte. São objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, dentre outros, promover a interdisciplinaridade e integração dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer visando a prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários ou dependentes de drogas. Priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção do uso de drogas. Ou seja, a escola passa a atuar no que diz respeito à prevenção ou ao uso de drogas, com diferentes ações e articulações entre a escola, a família, a sociedade e os alunos, podendo criar campanhas, debates, palestras, filmes, atividades diferenciadas como campanhas, enfim. A escola caberá fazer uso dos instrumentos pedagógicos para trabalhar com esta temática. Isso trouxe a alteração na LDB, que acrescenta o um inciso 11, no artigo 12. Para quem não lembra, o artigo 12 foi tratado no vídeo 3, que apresenta a Organização da Educação Nacional. O artigo 12 trata sobre a incumbência dos estabelecimentos de ensino, onde diz que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de promover ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Essas estratégias são exatamente as que eu acabei de apontar. Ainda que as ações pedagógicas de uma escola sejam contínuas a Lei 13.840, Segue com as suas diretrizes sobre política sobre drogas e estabelece, no artigo 19-A, a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, a quarta semana de junho. Então, na quarta semana serão intensificadas. Atenção para a palavra intensificadas. Isso significa que não será só nessa semana que as ações ocorrerão, mas sim que serão intensificadas. Ou seja, nesta semana haverá mais informações sobre os problemas decorrentes do uso de drogas, promoção de eventos para debate público, difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção social e econômica de usuários de drogas, divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas, Mobilização da comunidade para a participação nas ações de prevenção e enfrentamento às drogas. E a mobilização dos sistemas de ensino com atividades de prevenção ao uso de drogas. No que diz respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 13.840 inclui o artigo 53-A. Vamos lá. O artigo 53 está dentro do capítulo 4. Que trata do direito à educação, cultura, esporte e ao lazer, apresentado no vídeo 7 desta série de ECA. O link está aqui embaixo. O artigo 23b, que trata do atendimento ao usuário ou dependente de drogas na rede de atenção à saúde, tem o parágrafo 3, onde diz: O PIA, Plano Individual de Atendimento, deverá contemplar a participação dos familiares ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo sendo esses, no caso de crianças e adolescentes, passíveis de responsabilização civil, administrativa e criminal, nos termos da Lei nº 8069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. No ECA foi acrescentado o artigo 53-A, no capítulo 4, que trata do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, que diz, é dever da instituição de ensino clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Ou seja, isso amplia a responsabilidade da sociedade promover campanhas e atividades de conscientização sobre o abuso e ao consumo de drogas. Pois bem, essas foram as alterações que a Lei 13.840, de 2019, do dia 5 de junho, trouxe ao ECA e à LDB. Gostou do vídeo? As informações foram úteis. Você tem alguma dúvida? Então deixe nos comentários para discutirmos um pouco mais sobre a política de combate ao uso de drogas. Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais. Há muito material sendo disponibilizado exclusivamente por lá. Se este vídeo foi útil, não se esqueça do like e de indicar aos seus amigos para que possamos distribuir essa informação para toda a sociedade. Um forte abraço e até o próximo.